Boa noite a todas e a todas. Eu vou falar de violência, mas antes quero defender aqui o Sindicato dos Metalúrgicos. Eu discordo da fala do vereador que me antecedeu. É fundamental a organização e o fortalecimento das entidades para defender a classe trabalhadora. Não sou do mesmo partido do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele é do Sindicato, PSTU, sou do Partido dos Trabalhadores. Corretamente, a manifestação que vai ter agora dia 2, está sendo articulada pelas centrais sindicais. Não só a central sindical, que faz parte o pessoal aqui dos metalúrgicos, que é do Conlutas, mas a central única dos trabalhadores, a força sindical e Todas aqueles, as grandes centrais sindicais que estão contra a política econômica colocada pelo Bolsonaro. É por isso que nós vamos na rua, para defender emprego, para defender os trabalhadores, uma pauta positiva, porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação de desemprego, de desmando deste governo, com uma série de privatizações. Nós vimos hoje, amanhã sobe a gasolina. Então, é por isso que a organização dos trabalhadores é fundamental. E dizer também que as ações coletivas são importantíssimas. O Sindicato dos Metalúrgicos já entrou por diversas ações na justiça e são ações coletivas, que demoram porque a justiça brasileira Trabalhista não é rápida, porque você recorre a todos os... Uh, municipal, estadual e nacional, mas o sindicato tem um corpo jurídico que faz jus a essa luta. Então, quero aqui é, dizer que eu concordo e apoio a luta dos trabalhadores e, fundamentalmente, é, acho que o sindicato está sendo dirigido por um partido ou por uma corrente, mas que está na luta. Né? Só ver aí os planos. Agora, a campanha salarial, hoje acompanhei, eles fecharam. Eu não sei se fecharam o acordo ou estão é, ainda, mas estão num processo de negociação com a ProLinde. Né? A pauta é, e eles fecharam vários acordos em 1042, né? que não é o que eles querem, mas é o que a classe está conseguindo. Bom, feito isso, quero aqui falar sobre a violência. E eu quero aqui por o depoimento antes de vir para a sessão. Eu recebi no meu Instagram esta fala da Ingrid Sá, uma jovem da periferia, lutadora, mulher feminista de esquerda, negra, preta. Então está aqui, é, mulher periférica, quero que essa casa e fique nos anais a fala desta mulher. E a manchete é, a polícia militar pede a prisão preventiva de nove policiais envolvidos na morte do menino David, conhecido como Tubarão, na zona sul de São José dos Campos. Instaurado o um inquérito para investigar a violência que aconteceu no dia 9 de setembro, constataram irregularidades nas abordagens dos PM. Nas imagens retiradas das câmeras, acopladas no uniforme dos policiais... É desmentida a versão que ele teria trocado tiros com a PM. Essa imagem ela já foi divulgada nos canais jornalísticos. E nela vocês podem ver que o jovem Tubarão, o jovem David, já estava rendido aqui desse lado, com as mãos na cabeça. E desse... A cada 23 minutos, morre um jovem negro no Brasil. A violência policial tem aumentado a cada dia e tem trago prejuízos que acarretam na vida de toda uma sociedade. Nos... Nos últimos três anos foram mais de duas mil crianças assassinadas pela mão da... Agatha, João Pedro, Matheus, Kathleen e muitas outras que não sabemos os nomes. O Conselho da ONU já pediu o fim da Polícia Militar no Brasil. Se deixarmos que a Polícia Militar façam suas próprias leis nas ruas, isso é um tiro no nosso pé. Uma hora pode ser eu, uma hora pode ser você, outra hora pode ser seu filho. O nome disso é Grupo de é miliciano, e de miliciano o Brasil já está cansado. Essa está resumido a fala, porque como a gente tem aqui só cinco minutos para falar, mas quem quiser ver toda a fala da Ingrid, é só ir no Instagram dela ou no Facebook dela, é Ingrid Sá. Eu tenho aqui a complementação. A PM pede prisão preventiva de nove policiais por erro em abordagem que terminou com um morto na zona sul de São José. Pode passar. Aqui tem a, as pesquisas sobre 71 mortos pela polícia São Negros. A semana passada nós vimos uma grande matéria também é, sobre a questão dos, dos negros, dos jovens, das mortes, pode passar. O deputado Emílio de Souza, ele, tá, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, é, está pedindo o acompanhamento da ouvidoria das polícias do Estado de São Paulo para acompanhar o caso. Ele esteve a semana passada é, visitando a cadeia, é, esteve lá no, na cadeia do, do Putim, não Putim de São José, a cidade de Putim, visitou os dois presídios, está é, fazendo um relatório, porque também foi acionado pelos pais é, e jovens que estão lá. Então, quero fazer esse registro e quero aqui cumprimentar a jovem Ingrid, uma jovem negra, universitária, moradora da região sul, que tem uma intensa luta na periferia contra a violência pelos direitos das mulheres, e por melhores condições de vida para a população negra e pobre. Ela esteve no caso do Miguel, nas passeatas, nas manifestações que nós fizemos lá no campo dos alemães. Um menino que também foi vítima é, de violência policial. Basta de violência. Então, quero aqui deixar registrado que fique nos anais e acompanhe a denúncia que a Ingrid fez hoje, mas logo no episódio, ele, ela também fez um vídeo, inclusive depois ela fez um outro vídeo relatando a perseguição que ela sofreu, ela esclareceu inclusive por que ela estava defendendo, e hoje nós estamos vendo aqui a, a verdade sendo é, clara e os policiais presos. Parabéns Ingrid, nós precisamos de muitas Ingrid aqui em São José para defender os jovens da periferia. Parabéns.